O mexicano Sergio Perez se tornou o primeiro piloto a vencer duas vezes no circuito de Baku e agora está a seis pontos de seu colega Max Verstappen. Após quatro corridas, a diferença é entre Verstappen, líder no campeonato, e Pérez vice-líder vai de 13 para 6 pontos esta foi a sexta vitória da carreira do piloto da RBR e a sua quinta em circuitos de rua além de Baku, o mexicano venceu em Mônaco, Singapura e na Arábia Saudita a Fórmula 1 irá realizar a segunda edição do grande prêmio de Miami que será a quinta etapa da temporada de 2023 sejam bem-vindos ao canal Mundo sobre Rodas F1 a organização espera que a corrida deste ano seja mais emocionante do que a de 2022. Depois de um evento de estreia que proporcionou um belo espetáculo fora das pistas, mas dentro das pistas deixou a desejar muito. No ano passado o GP de Miami estreou na Fórmula 1, com um espetáculo fora das pistas, com muitas atrações musicais e instalações que chamaram a atenção, como a Marina Artificial. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece na Fórmula 1. No entanto, dentro das pistas a corrida não teve tanta empolgação como era esperado, com poucas disputas e ultrapassagens. Apesar das críticas, a organização do evento optou por não fazer alterações no traçado para este ano e focou em melhorias como o recapeamento da pista e a construção de um novo paddock. A briga pelo título também pode estar esquentando o Mundial de Fórmula 1, já que Max Verstappen lidera o campeonato com 93 pontos, mas Sérgio Pérez está logo atrás, apenas 6 pontos atrás Fernando Alonso ocupa o terceiro lugar com 60 pontos, 12 a mais que Lewis Hamilton, enquanto Carlos Sainz completa o top 5 com 34 pontos. Vale lembrar que, pela primeira vez nesta temporada, a Fórmula 1 não contará com as corridas da Fórmula 2 e 3 neste fim de semana. Confira os horários de transmissão para o GP de Miami. Treino Livre 1, um, sexta-feira, às 15h30, transmissão Band Sports. Treino Livre 2, sexta-feira, às 19h, transmissão Band Esportes. Treino Livre 3, sábado, às 13h30, transmissão Band Esportes. Classificação, sábado, às 17h, transmissão Band e Band Esportes. A corrida será realizada neste domingo, 7 de maio, às 16h30, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes e pelo streaming pela Fórmula 1 TV. Obrigado e até a próxima!